hoje eu vim falar sobre o plano acelerado, né? muito conhecido como plano acelerado da MyForexFound se você quer um review detalhado sobre a mesa MyForexFound eu tenho um link disponível no canal já fiz um vídeo também sobre o plano rapid da MyForexFound e um vídeo também sobre o plano evaluation está disponível também no canal se você não sabe o drawdown da MyForexFound e como funciona que é diferente da FTMO, The Found Trader, é, Found Trade Plus, Blue Forex Found, é totalmente diferente. Eu também tenho um vídeo explicando essa diferença que é primordial para que você não seja reprovado no seu teste. Pessoal, o plano ele é um plano avançado, é um plano mais para um trader realmente que já tem uma condição, já tem uma consistência no mercado e ele basicamente quer dividir o risco com a mesa, consequentemente também dividir os lucros, tá? É, ele se inicia numa conta além de 2k e também até 50k, lembrando que todas essas contas ela tem um scaling, tá? Que dependendo do plano que você pegasse, você pegar o plano enfatic ou, ou outro plano convencional, há, por exemplo, você tem um plano que a cada 10% a sua conta duplica, tá? Eu vou explicar mais detalhes sobre isso, pessoal. Vou descer um pouquinho aqui. Lembrando que o nível de alavancagem da conta Sled é de 1 para 100, tá? É, isso no Enfatic, tá? E 1 para 50 no convencional. É, então, essas informações colocadas aqui são extremamente importantes para você que opera com uma quantidade de lotes diferente, faz um position size diferente, um lot size diferente. O drawdown da conta é 5% ou 10%, isso também depende do plano, se vai ser convencional ou enfático. Esses dois planos é justamente para medir se você é um cara mais conservador ou um trader mais agressivo, vamos falar assim, nada conta. cada um tem o seu perfil. O scaling também é com base em qual plano você escolher, se é o convencional ou o enfático, ou seja, o conservador ou o agressivo. O scaling Cap, você pode chegar máximo nas contas, são 2 milhões, tá? É, você não pode operar ações, tá? Só Forex, CFD e Metals. Os pagamentos podem ser feitos semanais, de preferência 5 dias depois que a sua conta está ativa. Algumas regras interessantes é sobre a distribuição do lucro, que é de 50%, Tá? Lembrando que se você for o trader que mais lucrou na semana na MyForexFound, imediatamente você pode receber esse lucro. Eles deixam bem claro aqui, tá? Outras informações importantes é sobre o Scaling, tá? Vamos supor que você tem um plano e o seu plano seja o plano convencional, tá? E você tem uma conta de 2 mil dólares inicialmente. Nesse plano, se você consequentemente em 5 dias alcançar, não digo necessariamente em 5, mas depois dos 5 dias alcançar é, 10% da sua conta, você tem a sua conta dobrada, ou seja, a sua conta que era de 2K, ela vai ser 4K. Aí depois que você tem acesso a sua conta de 4K, se você opera 5 dias e depois de 5 dias você já alcançou 10% de novo, a sua conta é dobrada de novo. Então, consequentemente, você percebe que são nove fases. Ou seja, a conta de 2K você pode chegar a um scale de 324 mil dólares e a conta de 50K um scale de 1 milhão e 350 mil dólares. Você pode perceber que o valor dos planos são um pouco mais caros e não tem reembolso. Outro detalhe é que o plano acelerado ele não é permitido o uso de robôs, apenas para copiar os próprios sinais. Mas antes que essa regra mude, Consulte o suporte, antes de for fazer qualquer uso de Expert Advisor, enfim, tá? Eles fazem isso justamente para controlar o pool de liquidez dele, tá? É, sobre regra de drawdown, já expliquei que é, do, é 10%, tá? É 10% ou 5%. Lembrando que é um drawdown com start balance. Então, se você não sabe a diferença de drawdown relativo, drawdown absoluto, drawdown com base no equity ou account balance, está tudo no canal. O meu canal é uma escola para traders que quer ser financiado em mesas de forex principalmente. Todo o conteúdo é gratuito. Conteúdo que está em muito curso aí, por aí. Nada contra, mas eu prefiro passar isso gratuito para vocês. Agora, sendo sincero com vocês, se vocês querem participar de uma comunidade, onde tem pessoas focadas no mesmo objetivo de você que é passar em mesa proprietária Participe. vou deixar o link aí na descrição essa comunidade ela é no whatsapp são mais de 500 membros 89 já são trader found alguns deles mais da quase metade já são mentorados outros nem foram mentorados nunca fizeram nenhum tipo de curso comigo simplesmente por estar ali na comunidade ou de ter conhecimento ele conseguiu chegar lá e é mérito totalmente deles. E eu fico muito feliz assim, sabe? E um detalhe importante, pessoal, é que se fizer sentido para você e realmente você estiver precisando, se você não tem uma estratégia consistente, se você não se sente confiante para passar em uma mesa, se você tem vontade em não desperdiçar dinheiro, tá? Porque muitas pessoas fazem teste em mesa, mas acaba desperdiçando dinheiro, porque acaba reprovando. Se você precisa de alguém te acompanhando ao vivo, Olho no olho, te convido a fazer parte da minha mentoria, vou deixar o link direto do meu WhatsApp aí e eu mesmo vou te responder. Pessoal, agradeço, assista os outros vídeos que vai ser postado hoje mesmo, que vai ser sobre o Accelerity, Evaluation e rapid. E se vale a pena fazer o teste da MyForex Foundry que eu deixei ali por último como bônus. Ou seja, vai ser quatro vídeos postados só hoje. Galera, tamo junto. Valeu!